Muitos diziam ser apenas um mito, mas este vídeo pode mudar tudo o que se considerava sobre esta bola de fogo. Segundo a lenda, essa esfera surgiria para indicar onde ficam jazidas de ouro. Há um mistério muito grande por trás da mãe do ouro. Ela parece ter inteligência e se assemelha a uma sonda ufológica. Esse vídeo viralizou nas redes sociais por esses dias. Nele vemos a queda de um disco voador. O objeto caiu do espaço em uma área de floresta. Logo em seguida, vários caças entraram em cena. Tamanha mobilização causa estranheza, já que, segundo a mídia, isso seria apenas um lixo espacial. Bom. Parece que estamos diante de mais um caso Roswell. Em caso afirmativo, me parece que isso já se tornou corriqueiro. Os extraterrestres estariam sobrevoando nosso espaço aéreo como se estivessem em suas próprias casas. Além disso, estariam em guerra contra nós seres humanos. Bom, são teorias, mas a verdade oficial sobre essas imagens talvez nunca descobramos. Sabe aquele caso recente e amplamente divulgado dos OVNIs abatidos nos Estados Unidos? Aqui temos uma das imagens registradas no Canadá nas quais vemos um objeto misterioso, o tal OVNI abatido, sendo transportado por um caminhão. O objeto apresenta um formato de pizza. Ele tem três lados. É como se fosse um OVNI triangular ou um pedaço de um disco. Sobre isso, será que estão encobrindo algo? Seria o OVNI que caiu no Canadá um objeto de origem extraterrestre? Opine nos comentários. Essas imagens foram registradas em São Paulo. Segundo uma publicação do TikTok, um objeto voador não identificado teria sido visto voando e pousando ou caindo no mato. Logo em seguida surgiu um helicóptero procurando a suposta espaçonave. No céu da Califórnia, Estados Unidos, um objeto voador não identificado chamou a atenção de um homem que estava no local certo e na hora certa com um smartphone com câmera de altíssima qualidade em mãos. O resultado foi uma das supostas filmagens mais incríveis de OVNIs já registradas. No céu vemos um OVNI em forma de disco prateado pairando estaticamente após uma manobra espiralada, o que ficou evidente com o formato do rastro de fumaça em seu entorno. É óbvio que podemos estar diante de um truque de computação gráfica, mas também pode ser um vídeo real. O problema é que só ele conseguiu imagens deste objeto, o que acaba levantando muitas suspeitas sobre este registro. Partindo da premissa de que seja mais um legítimo OVNI, teria ele origem extraterrestre ou é nada mais que uma tecnologia terráquea? Opine nos comentários.